E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício no plano cartesiano e vamos descobrir, através dele, a variação, a interceptação em x e a interceptação em y. E temos o seguinte, Glenn esvaziou a banheira do bebê. O gráfico abaixo mostra a relação entre a quantidade de água restante na banheira em litros e quanto tempo se passou em minutos, desde que Glenn começou a esvaziar a banheira? E temos três perguntas aqui. A primeira diz o seguinte, qual a quantidade de água havia na banheira quando Glenn começou a esvaziar? A segunda diz o seguinte, qual é a quantidade de água drenada a cada minuto e a cada dois minutos? E a terceira, Quanto tempo leva para a banheira esvaziar completamente? Pause o vídeo e tente responder sozinho, se baseando nesse gráfico. Ok, começando por essa primeira pergunta. Olha, quando Glenn começou a esvaziar a banheira, isso seria o momento t igual a zero. E olhando no gráfico, o tempo zero está aqui. E, nesse momento, quanta água tem na banheira? está bem aqui, e esse ponto é um ponto importante. porque Eu posso colocar aqui os meus eixos, colocando o eixo y e aqui o eixo x, que dependendo, você pode colocar como o eixo t também, isso dependendo do exercício. E esse ponto aqui é o ponto quando a reta cruza o eixo y, quando o x vale zero. É o que chamamos de interceptação em y ou seja, quanta água começamos na banheira. E, observando ele, você pode ver que a quantidade de água que havia inicialmente na banheira é de 15 litros. Então, 15 litros aqui. Agora, respondendo à segunda pergunta, qual é a quantidade de água drenada a cada minuto e a cada dois minutos? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Basicamente, o que queremos saber aqui é qual é a taxa de água que está sendo drenada por minuto. Para saber isso, eu posso escolher dois pontos aqui sobre essa reta. Eu posso escolher, por exemplo, esse ponto aqui, que vai ser o ponto 1, 12. Ou seja, passado um minuto, nós vamos ter 12 litros na banheira, e também posso escolher esse ponto aqui, que é o ponto 2,9 Ou seja, se passando 2 minutos, nós vamos ter 9 litros de água na banheira. E o que aconteceu aqui? Observe, 1 um minuto foi passado, então, nós adicionamos 1 um minuto. E o que aconteceu com a água da banheira? Bem, ela foi de 12 litros para 9 litros ou seja, perdeu 3 litros de água. E aqui nós temos uma reta, o que significa que isso deve ser constante. Essa taxa deve ser constante. O que quer dizer que, se prosseguirmos de mais um minuto, nós vamos perder mais 3 litros de água, o que é verdade. Porque olha só, de 9 litros foi para 6 litros. Então, a quantidade de água drenada a cada minuto é 3 litros, por minuto. E pensando nisso, se a cada minuto você perde 3 litros, significa que com 2 minutos você vai perder o dobro disso. Então, nós podemos dizer que são 6 litros a cada 2 minutos. E olha que legal, a interceptação em Y nos ajudou a responder essa pergunta, enquanto a taxa, a variação, nos ajudou a responder essa aqui. E na terceira pergunta, nós temos quanto tempo leva para a banheira esvaziar completamente? A situação onde a banheira está esvaziada completamente significa que não tem água nessa banheira, o que significa que nosso y é zero. E isso acontece aqui. E esse ponto onde o gráfico intercepta o eixo x é conhecido como interceptação em x. E esse valor nos ajuda a entender quando não temos mais água em Y. Se você olhar, a banheira vai ser esvaziada passados 5 minutos. Com isso, o tempo que a banheira leva para esvaziar completamente são 5 minutos. Ou seja, a água foi totalmente drenada. Isso até faz sentido, porque, olha só, você tem 15 litros de água, sendo que 3 litros são drenados por minuto, o que significa que, para toda a água ser drenada, vão levar 5 minutos. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!